Ó, oh, é boa! Onde é que esse cara tá? Ah, tá ali. Oh, se o computador não travasse tanto. Oh se o computador não travasse tanto quando eu estivesse gravando. Início da rodada. É, como a gente tá gravando. Vamos jogar mais aqui no túnel. Eu... O boneco fica lento. Eu devo ter jogado tá jogando aqui uns 20 FPS. Acho que não chega nem a 30. É, eu não vou não.